O Branco foi Branco é uma campanha criada por colegas psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, ligados né, ao Centro de Valorização da Vida, o CVV, né, uma organização que aqui no Brasil tem um papel, uma relevância extrema, eu diria, em relação ao trabalho de voluntariado para salvar vidas. Inclusive, que né, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, patrocina culturalmente também, o famoso setembro amarelo, que a gente fala, onde a gente fala muito sobre a causa do suicídio, a questão do suicídio. E o janeiro branco, ele foi criado, pensado, como um movimento cultural, um movimento dentro da nossa sociedade, justamente no ano no mês desculpa, de janeiro, que é o mês que a gente começa a pensar nas questões da vida. Nessa é, forma da gente lidar, com a, as nossas as nossas questões, as nossas dificuldades, né? de conceber o tempo como ele é, né? compreendendo as estações do ano, os meses. Nós temos sempre no final do ano, e nesse trânsito do fim do ano, final do ano, eu já falei aqui no meu canal é, sobre muitas questões relacionadas a finalizações, é muito interessante também a gente falar sobre princípios. né E o Janeiro Branco vem nesse espírito de da gente abordar em relação aos temas de saúde mental com uma importância que tem que se dar em relação à saúde mental porque ao nos planejarmos, isso sem dizer os impostos que nós temos que pagar já em janeiro, né? Ao nos planejarmos para o ano que vem pela frente, geralmente aparece, sendo que já existe, para se assim dizer, todo um abarcado de emoções, sentimentos, de questões cognitivas dentro da nossa trajetória como seres humanos, daquilo que nos coloca em estados, muitas vezes, de pânico, né? para se dizer. Não o pânico clínico, que a gente aborda no canal também, mas o pânico de doença, mas um pânico da, daquele horizonte que todos nós temos que lidar e enfrentar, e que muitas vezes o ah, um estado de paralisia ou preocupação não vai nos levar a nada. E eu fico feliz, estou né? aqui na, no meu canal falando de psiquiatria, falando de questões da vida, de estar comentando com vocês né? a importância da gente pensar dentro desse horizonte, né, de, não só de, fina, de finitude, de terminalidade do ano, mas o ano que se inicia, o que seria importante para nós nesse ano? O que seria importante para você nesse ano? O que, que está na pauta de prioridades? Nós temos muitas preocupações com questões de organização de trabalho, estudos. Né? Nós estamos vivendo aqui no Brasil um novo ano, né, com é, questões de mudança de regime de governo, enfim, política, que muita gente se envolveu, no meu ponto de vista, exageradamente com tudo isso. É importante a gente pensar que, não importa o que aconteça, nós temos a nossa nosso caminho para trilhar. E pensarmos nas questões relacionadas à nossa saúde mental, e aí eu faço um convite para você, para você pensar muito bem na sua saúde. E quanto mais problemas existirem, melhor a gente deve estar para renovê-los. E trabalhar a saúde mental nesse sentido é uma forma muito importante também para a gente entender o tamanho e magnitude dos problemas. Tem um vídeo nos meus canais que fala da forma como a nossa cognição, a nossa mente, vivendo estados mentais, mentais abalados, pode distorcer as questões de realidade. Se você está vivendo muitos problemas, se você está vivendo muitas dificuldades do ponto de vista material, econômico, de relacionamentos e tudo mais, Vamos procurar cuidar da nossa saúde mental, nesse mês de janeiro está acabando, mas que a gente possa carregar o espírito do autocuidado e também daquilo que a gente tem que pensar de se esvair de tantas ansiedades, para se dizer, para a gente poder encarar os problemas da forma como eles acontecem. Se a gente estiver bem, e eu falo para muitas pessoas, né? o dia vai passar, as semanas vão passar, os meses vão passar. Se a gente estiver bem, vai ser muito bom. Se a gente não estiver bem, vai ser ruim. O importante é a gente estar bem. Porque não tem como a gente frear os acontecimentos da vida. Não tem como a gente parar o mundo de girar. O que a gente pode fazer é trabalhar com o que a gente consegue dentro de nós mesmos. Já tenho bastante material no meu canal, mas... Cuidar da sua saúde de forma geral, dormir adequadamente, se alimentar bem, fazer atividade física. Não se preocupar em demasia com os acontecimentos, porque, meus amigos e minhas amigas, se acontecer tragédia, não vai acontecer para todo mundo. Por que nós vamos nos pré-ocupar? Quem se preocupa, não se ocupa. Vamos nos é, centralizar no hoje, porque é o hoje que nós temos. Marcos Liboni, médico psiquiatra do meu canal, sejam todos bem-vindos e tenhamos um abençoado ano, começando por esse janeiro. Até a próxima!